Hoje a dica do FSG Comunica vai para o pessoal do Ensino Médio. Já estão abertas as inscrições para o Agitante FSG, um game que envolve tecnologia, conhecimento e uma super disputa entre as escolas de Caxias e região. Como novidade para esse ano, estaremos ampliando o nosso projeto. Vamos levar o game também para as principais cidades da Serra Gaúcha. Fique ligado na fanpage da FSG. Vamos divulgar dicas bem importantes para o jogo. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona a primeira fase do Agitante FSG. Para começar, você deve instalar no seu celular um aplicativo que lê o QR Code. A partir daí, vá até a fanpage da FSG, aponte a câmera do aplicativo e você vai receber uma pergunta. Com essa pergunta, vá até o site da FSG e abra o Cryptex. Com o Cryptex você vai preencher a resposta dessa pergunta que você recebeu no celular e receber dicas para a próxima fase do Agitante FSG. Lembre-se, quanto mais dicas você buscar, mais chances sua escola terá durante o jogo. Mas atenção, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela direção da escola. Peça para sua diretora ou diretor entrar em contato com a FSG e realizar sua inscrição. Quem pretende ingressar na faculdade ainda este ano, fique atento às opções do vestibular de inverno da FSG. As inscrições para o vestibular de inverno da Faculdade da Serra Gaúcha já estão abertas. Esperamos você aqui na central de vendas da FSG para buscar mais informações e conversar com o coordenador do seu curso. O vestibular acontece numa segunda-feira. Então, dia 24 de junho acontecem as provas e dia 23 encerra o processo de inscrição para o vestibular. Estaremos com a Faculdade da Serra Gaúcha aberta no domingo, dia 23. Então, aguardamos vocês aqui, não percam essa oportunidade. Uma novidade que estamos trazendo nesse vestibular é um aplicativo, que você entra no Face da FSG e cria um outdoor personalizado com a sua foto. E você compartilha essa brincadeira com seus amigos. Então entre no site da faculdade, curta o Facebook da FSG e monte o seu outdoor personalizado. Neste vestibular, a FSG está oferecendo 14 cursos. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de junho pelo site da faculdade.